Posto isto, Sr. Engenheiro, boa noite. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito boa noite e agradeço a oportunidade que nos dá. Sr. Engenheiro, o programa de governo da UNITA propõe a construção de um Estado verdadeiramente democrático e de direito. O que espera então ganhar numas eleições que se realizam alegadamente num Estado que não é verdadeiramente democrático nem de direito? Na verdade, nós temos esse grande desafio no país que é hoje Angola. Nós tivemos uma boa campanha, uma campanha sem incidentes, uma campanha que correu muitíssimo bem. Eu posso lhe dizer que num ambiente absolutamente democrático, esta era uma campanha absolutamente ganha, mas hoje nós dependemos em absoluto da nossa capacidade de fiscalizar as assembleias e da capacidade também do cidadão poder garantir a segurança do voto. Porque em Angola eh, temos esse dilema, eh, uma campanha correu bem no que diz respeito às comunidades, à população, à participação, muito alegre, muito entusiasmada de todos, mas instituições partidarizadas, todas elas, sem exceção. Eh, nessa matéria, eh, indiscutivelmente, a campanha mais antidemocrática que nós eh, temos vindo acompanhar, onde o Partido Único tem eh, todas as instituições sob eh, controle, são reféns e nós temos um programa uh, fortíssimo, uh, temos condições, ainda assim, uh, de poder realizar a alternância. Senhor, e isto, senhor engenheiro, o, o cidadão reagiu muito bem às nossas propostas. senhor muito Engenheiro, bem, fazia, sim, sim, eu, eu, eu, nós temos aqui, eu devo alertá-lo para isso, nós temos aqui uma dificuldade na, na comunicação, há, há um, um ligeiro atraso de cerca de dois segundos, e portanto, se eu o interromper, não, não, não se assuste, por assim dizer. O, o senhor fazia agora referência ao facto da, da, da fiscalização do ato eleitoral. Ora, sabemos que no ano passado a oposição em peso chumbou a alteração à lei eleitoral, mas em vão a maioria do MPLA aprovou, extinguindo o papel dos municípios e das províncias na contagem dos votos. Isso ficará entregue exclusivamente à Comissão Nacional de Eleições. E portanto a pergunta que lhe faço é que garantias tem de transparência no processo eleitoral? Tal como lhe dizia, nós dependemos completamente da nossa capacidade de fiscalização e da capacidade de controle e fiscalização do cidadão. Das instituições, não esperamos nada, porque as instituições provaram ser absolutamente partidárias. Violaram as leis, todas elas. Tudo quanto as leis obrigam foi violado. E sinto muito rapidamente uma pré-campanha com desrespeito total a lei de imprensa, uma não, não publicação das listas dos cidadãos que fizeram registro eleitoral, violando aquilo que a lei diz, uma não auditoria ao ficheiro, violando aquilo que a lei diz, a não publicação dos cadernos eleitorais até 30 dias antes de, das eleições e há sete dias atrás a CNE publicou umas listas, nós, apesar do atraso, aplaudimos e chegamos à conclusão afinal, pela boca do Presidente da CNE, que aquilo não são os cadernos eleitorais. Portanto, tudo isto no silêncio conivente do Tribunal Constitucional, nós, apesar de tudo, fizemos uma fiscalização apertadíssima no plano do direito. Nenhuma das violações ficou em branco. E eu tenho chamado a atenção aos dirigentes destas instituições, tenham cuidado, porque a UNITA foi acumulando provas das reclamações, dos processos, das violações e, portanto, nós temos apelado a trazerem este processo aos carris da democracia. Eu espero que, apesar de fazerem com faltarem 40 horas para as eleições, ainda alguns aspectos de transparência possam ser abraçados. Uh, a verdade é que uh, uh, da de democracia este país tem efetivamente uh, o papel a assumi-lo. Mesmo assim, há uma onda tão forte de mudança que o regime pode cair sim senhor, porque o povo está cansado de viver nesta realidade, o povo está cansado de ver o seu futuro adiado e por todo o país por onde andamos e eu fiz o país todo de carro é uma onda de apoio brilhante, imensa que pode efetivamente acabar por limitar essa tentativa de impedir a alternância democrática não é verdade que nós estamos a viver esta abordagem num ambiente de violência. A violência não aconteceu e eu espero que não aconteça. Mas há, ah, uh, Sr. Engenheiro... Nós a, a temos senhora, confiança a, a as forças a... de defesa e segurança. A senhora Muito senhora... bem. Des des bem. Desculpa interrompê lo assim tão, tão abruptamente, mas tem, tem mesmo de ser, senão, senão não, não, não lhe vou conseguir fazer perguntas. Diga. Muitos analistas apontam para, não, para umas não, eleições reunidas mas, mas igualmente realizadas num clima de tensão que pode até resbalar para, para uma violência no, no pós-eleições, e, e isto é de certa forma corroborado pelos, eh, pelos pedidos e apelos feitos pelos governos de Portugal, França e China que recomendam aos seus nacionais eh, que vivem em Angola para terem uma postura vigilante. Eh, exatamente por causa deste clima de tensão. O que lhe pergunto é se, se, se na sua opinião não receia que possa mesmo haver episódios de violência quando sabemos da história de Angola que foi atravessada por uh, anos e anos de uma guerra civil justamente tendo uh, nos lados da barricada o MPLA e a UNITA. Uh, não, uh, temos cenários completamente distintos. Uh, hoje uh, nós temos partidos absolutamente civis, não temos exércitos aqui, temos o Exército Nacional e, portanto, uh, aqui apenas o Governo, através, naturalmente, das Forças de Defesa e Segurança, uh, possui armas. Ninguém mais tem armas. Uh, portanto, qualquer episódio que possa resvalar para a violência, só se o Partido de Regime uh, assim o decidiu. Uh, da nossa parte, uh, não temos nenhuma opção, uh, a nível nenhuma vontade, temos assim uma postura permanente de apelo aos nossos membros, de apelo à juventude, de tranquilidade e de calma. Agora, há aqui uma questão que é muito clara, é a onda de mudança, é claríssima. Também temos uma segunda questão, a absoluta impreparação dos dirigentes do MPLA para a alternância política. Repare que há duas semanas atrás houve uma conferência de imprensa de dirigentes do MPLA, onde... Acusavam o presidente da UNITA de atentar contra a segurança do Estado apenas e só porque este. Tornou possível uh, a opção da alternância do poder político. Portanto, mas nós não temos foi só isso, um senhor Engenheiro. Senhor Engenheiro, que está a governar, a senhor anos... Não, não, não foi só essa a razão que, que, que vou. Foi, foi fundamentalmente esta questão. Mas não foi só isso, não foi só, não foi só, não foi só qualquer, isso. É... Não há nenhum ato de violência no país. Mas o MPLA também critica. Exagerar, o MPLA também critica o facto de, ao contrário do que, do que pede o MPLA, que é, após o ato eleitoral de cada eleitor individualmente, uh, que se dirijam para casa e em casa aguardem pelos resultados, a UNITA pede exatamente o contrário, pede que uh, os eleitores permaneçam nos locais de voto até que seja feita a contagem. Uh, e que isto pode ser um convite é é à insubordinação. Falso. Uh, isso é absolutamente. Não teme, falso. Não teme que esse apelo senhor, contribua de facto para um aumento do conflito. É... Não, não, eu, eu penso que deve estar uh, com uma informação uh, à distância difícil de interpretar. A Unita tem apelado sim, e tem no feito, e eu hoje voltei a fazê-lo, vote, sai da Assembleia. Veja a grande diferença, uh, não tem nada a ver com o que acabou de citar. Vote, sai da Assembleia e não vai para casa, de facto, mas não fica na Assembleia. Nenhuma lei violada, nenhum artigo de, de qualquer lei angolana, nem eleitoral violado É absolutamente normal. E é, é normal que o MPLA Mas porque é que os tenha receio querem, porque querem que o cidadão as não ruas? vá para porque, casa. O que é que querem as pessoas não, nas ruas? Nós queremos as pessoas próximas das próximas, queremos as pessoas próximas das assembleias. Não há nenhuma lei que o limite. E próximas das assembleias porquê? Porque as, as, as listas contêm milhões de cidadãos impossibilitados de lá estarem. E a pergunta é porquê que o governo manteve os mortos nas listas? São milhões de mortos, repare. São cerca de 3 milhões de mortos. São cidadãos com dupla inscrição. Quem denuncia isto é o cidadão, que ao longo dos últimos meses... Todos os dias pediam os seus amigos, os seus parentes que não estão vivos e eles estão todos nas listas para votar. Todos eles. E nós temos um acórdão do Tribunal Constitucional de Angola que diz que a presença dos mortos nas listas altera a verdade eleitoral. Então, como vê, Tribunal Constitucional, CNE, Governo Angolano são todas instituições de caráter partidário. A única forma do cidadão ter a certeza de que controla o seu voto é não indo para casa, é ficando na proximidade. E isto não viola nenhuma lei. E não tem nada a ver com o que foi anunciado. Hein? O que foi anunciado agora foi, vota e fica lá dentro. Isso ninguém está a pedir. Não é verdade. Uh, conhecemos a lei. Ninguém pode votar e ficar dentro das Assembleias. Ninguém está a pedir que o façam. Nós estamos tão só a dizer... Vote, sai e fica nas imediações. Porquê? Porque dificulta uh, as manobras possíveis da troca das urnas. Tem ali seguramente uma pressão, ah, não tenha nenhuma dúvida, mas uma pressão para a transparência, uma pressão efetivamente por respeito ao, à contagem do seu voto. Uh, e é natural que o MPLA tenha medo disto, mas isto não circunscreve rigorosamente nenhuma violação. Uh, e eu fica claro, triste é fica, fica, fica, fica, fica um claro governo, a, sua, a sua explicação é, é, é, ainda bem que fica claro é muito bem que fique claro e é muito triste, repare, que um governo que organiza as quintas eleições e que não seja capaz de ser equidistante é triste que um governo que mudou sozinho todas as leis não respeita as leis que ele próprio sozinho mudou e temos aqui, de facto, um candidato João Lourenço assustado com a perspectiva da derrota, assustado com os números de presenças de membros nos comícios da UNITA e eh, oh, Deixe-me deixe deixe fazer há uma, uma nova pergunta. De Deixe-me fazer uma nova pergunta e até e, dúvida, e, e, e até apanhando boleia dessa descrição que está a fazer, enfim, do, do, do, do argumentário que tem estado a apresentar, enfim, feito de críticas à, à atual à presidência angolana, estando o MPLA há décadas no poder, o partido é aliás o, o regime, se o senhor engenheiro conquistar a maioria dos votos, acredita numa transição suave? Acredita que o MPLA aceitará os resultados? O MPLA tem nos demonstrado que não está preparado, claramente. As intervenções são vergonhosas por parte de quem tem tantos anos de, de governação, idade inclusive de maturidade e que confunde alternância com atentado à segurança de Estado. Portanto, veja isto na linguagem. É? Qualquer pessoa que pense que pode realizar alternância em Angola é acusado de atentar contra a segurança de Estado. São as declarações dos dirigentes do MPLA. É óbvio que qualquer risco que possa existir advém efetivamente de um partido que não se preparou para a democracia, mas de um partido que está assustado pelos níveis de popularidade que a UNITA atingiu, está assustado pela existência de uma grande quantidade de membros do MPLA a apelarem o voto na UNITA. Esta é outra das questões muito interessantes desta campanha. Eu fico muito satisfeito porque creio que quem está longe talvez não saiba, nós tivemos a abertura suficiente para uh, ter nas listas da UNITA membros de outros partidos, membros da sociedade. Civil. E nós fizemos-lo eh, tendo em conta o tipo de legislação eleitoral que a Angola tem. A Angola tem uma legislação que não é democrática e é uma legislação eh, que permite que um só boletim possa eleger dois órgãos de soberania que deviam ser independentes um do outro e complementares. É um atipismo sem limites, uma coisa nunca vista aqui. Mas há outras leis que podem permitir uma governação em minoria na Assembleia. É um escândalo isto, o que eu estou a dizer. A geringonça que se fez em Portugal aqui não existe. Aqui é possível um partido ter uma minoria e governar sobre os outros, desde que tenha individualmente mais um voto sobre os outros. É por isso que foi muito criticado António Costa, quando criou as de tudo o que é dirigente do MPLA criticou o Partido Socialista. Porquê? Porque tem um modelo antidemocrático aqui, e, e, estatuído, e é por causa disso mesmo que nós fomos formatar uma frente ampla que impedisse a dispersão do voto, uma frente que pudesse atrair eh, a maioria da confiança do cidadão e garantir a alternância. E eu posso lhe dizer que a campanha que fizemos garante na plenitude esta realidade. Nós estamos completamente convencidos, todos nós, que nós temos maioria dos votos nas urnas. Agora o nosso trabalho é conseguir ter as atas e termos a garantia de que esse, essa maioria não é roubada por um governo partidário que não democratiza o país, que não permite reformas, que tem medo da alternância e que está efetivamente cristalizado no poder. Este é o grande problema dos angolanos todos, inclusive de muitos do MPLA que apelam o voto na UNITA nestas eleições. E portanto temos umas eleições muito interessantes nesta perspectiva. Gerson, são, são são são perguntas que, enfim, que terão resposta a partir de quarta-feira.